Olá meus irmãos e irmãs de Urântia, no vídeo de hoje serei extremamente didático para acabar de vez com mais uma falácia que estão usando para justificar a escola Urântia como uma ferramenta para gerar líderes e instrutores, o que já disse que não é e agora vamos provar dentro do livro de Urântia, pois na minha visão essa escola é só uma ferramenta de introdução e apoio para inserir novos leitores ao livro de Urântia, nada mais que isso, e nessa função Sim, é uma excelente ferramenta. Ponto. Vários irmãos e irmãs vieram até a mim, depois que eu fiz aquele vídeo sobre a Escola Urântia, dizendo que a Escola Urântia é algo totalmente legítimo e que até Jesus tinha criado escolas no passado para formar evangelistas. Relato esse, que é verídico e que se encontra no documento 148, ao qual vamos destrinchando ao longo desse vídeo. E a primeira pergunta que eu fiz para esses irmãos e irmãs foi, quem te falou isso? Tal qual não foi a minha surpresa quando todos eles disseram que foi o atual e ainda diretor da Escola Urântia. Ao qual eu já deixei claro quem é no vídeo anterior e que está sobre o efeito Serapatácia. Agora, chega de chover no molhado e vamos para os fatos sobre a Escola de Jesus em detrimento à Escola de Urântia. Lembrando que todo o texto de base que eu vou estar usando se encontra no documento 148 do livro de Urântia. Poderia fazer aqui uma edição melhor, colocar os textos aqui pela tela, mas eu estou com a minha tecnologia limitada por enquanto. Então, vai ter que ser no improviso aqui mesmo, porque tem vídeos que nós temos que fazer, não tem para onde fugir. Não posso deixar irmãos cegos aí a esmo. Temos que ter alguma orientação paralela, beleza? Vamos aqui agora fazer algumas perguntas para, fazendo aí um paralelo entre o livro de Urantia ou a escola de Jesus e a escola Urântia, baseado no livro de Urântia, os seus ensinamentos, seus ensinamentos que estão no documento 148. Primeira pergunta: Quem eram os professores dessa escola de Jesus? Os apóstolos e o próprio Jesus. O texto do livro de Urântia diz o seguinte: Cada um dos apóstolos tinha a sua parte no ensino aos grupos de evangelistas. Ou seja,. Os professores que davam aula nessa, nessa escola que ficou durante cinco meses na cidade de Bethesda, esses professores foram instruídos diretamente por Jesus. Depois de uma árdua caminhada com ele, no dia a dia, na labuta ali com Jesus, os apóstolos, dia após dia acompanhando e aprendendo direto da fonte, estavam capacitados a ensinar esses novos evangelistas agora quem são os professores da escola urântia são leitores de longa data com relação ao livro de urântia pessoas que participaram e participam de um grupo de estudos há anos pessoas altamente capacitadas para esse tipo de trabalho mas não foram instruídas por jesus porém foram guiadas pelos seus ajustadores e pelos espíritos da verdade que habitam neles Ok? É um trabalho árduo até se a pessoa se sentir preparada a ser uma instrutora com relação ao livro de Urântia. E ainda assim não estamos preparados. Infelizmente. Existe essa grande diferença. O professor da escola de Jesus eram os apóstolos. O professor da escola de Urântia são também pessoas capacitadas. Nem todos, né? Tem um aí que não era é nem para estar como diretor, mas tudo bem. Os demais são pessoas esforçadas que passaram por uma labuta extensa e um trabalho extenso dentro de grupos de estudos. Seguindo ali o padrão especificado pelo mandado de publicação, que é ser trabalhado dentro do grupo de estudos, contato pessoal com as pessoas. ok? Outra pergunta, esses professores da escola durante são qualificados a transformarem alguém em líder ou instrutor? Por mais que esses irmãos estejam, tenham sido preparados para compreender o livro de Orante, eu duvido muito, se não tenho total certeza de que eles não estão preparados para transformar ninguém em instrutor ou muito menos líder. Por que isso? Porque isso é um trabalho do ajustador de cada um e também do seu espírito da verdade. A pessoa ela não é intitulada como tal coisa, a pessoa ela sente aquilo, a pessoa que esteja na Escola Urântia, aprendendo a ler o livro de Urântia, esse é o objetivo real da Escola orante, deveria ser aprender a ler o livro de Urântia? Aprender a gostar de ler o livro de orante, Ser introduzido no livro de orante. Essa pessoa, ela constantemente vai ser ali provocada a visualizar grupos, a criar um grupo de estudo em sua cidade, seu, seu estado, seu país, onde a pessoa estiver. E ali, se houver o toque do espírito dentro dela, do ajustador, ela pode vir a criar um grupo, ou participar de um grupo, depende do critério dela. Então, essa capacitação, quem dá, é o espírito da verdade que habita na gente, é o um ajustador que habita na gente. Ele transforma a pessoa a ser um instrutor ou um líder. E, para ser um líder, porque para ser um instrutor, tem que ter estrada, tem que passar pela labuta, como os que hoje estão como professores no livro de Durante. ok Próxima pergunta. Como os professores ensinavam na Escola de Jesus? Presencial ou à distância? E por que ensinavam assim? Perguntas, né? Vamos lá. Cada um dos professores apostólicos ensinava segundo a própria visão do Evangelho do Reino. Naquele momento, não existia. Alguns, é claro, tinham ajustadores já, mas não existia o Espírito da Verdade porque o Espírito da Verdade foi fusionado na humanidade depois que Jesus Cristo se tornou soberano, depois que ele morreu, se tornou soberano. Naquela época, eles não precisavam do Espírito da Verdade, porque eles estavam sendo instruídos diretamente pelo Filho Criador, Jesus Cristo. Exatamente, ele estava sendo o instrutor dos apóstolos. Só que, Jesus permitia que cada um deles ensinasse a sua maneira, pelo motivo qual, depois Jesus viria pegaria todas aquelas dúvidas, todos aqueles pormenores, apararia as arestas e colocaria tudo em harmonia conforme ele sabia, é, não é porque como ele ensinava ele sabia, ele era o, o dono da matéria. Por esse motivo, ele deixava correr solto. Aí a próxima pergunta: o que os estudantes? Ah não, isso aqui continua o livro durante. O que os estudantes aprendiam durante a manhã? Eles ensinavam aos que se reuniam à tarde à beira-mar. Depois do almoço, eles discutiam informalmente tanto o aprendizado da parte da manhã, quanto o que havia ens haviam ensinado à tarde. Além dos, profe dos apóstolos ensinarem esse grupo, que não é um grupo ali alavante, né? não é um grupo que chegou lá no Oba-Oba e entrou, foi um grupo pensado, selecionado. Vamos chegar nessa pergunta também. Esse grupo aprendia com os apóstolos, depois, esses alunos ensinavam para o demais povão que não foi selecionado, mas que continuavam ali para poder aprender também na palavra do mestre. Eles não iam se tornar evangelistas, eles iriam aprender, mas não seriam evangelistas, eles não foram selecionados. Houve uma seleção, ok? Vamos lá. E Jesus aprovava tais apresentações diversas, de experiências pessoais com as coisas do reino, e coordenando infalivelmente e harmonizando tais visões múltiplas e divergentes do evangelho, durante as horas semanais nas quais dava as respostas. Ou seja, Jesus infalivelmente harmonizava essas dúvidas que sobravam. Quando um apóstolo não sabia a resposta, rolava o debate... Jesus ia lá, pegava aquelas dúvidas restantes e harmonizava a coisa. Certo? Por esse motivo, poderia ser qualquer um comentando, porque Jesus estava lá para poder harmonizar a situação. Agora vamos lá. Como os professores da escola Urântia ensinam? a distância. Sem saber quem são os alunos e que o único critério para ir ao próximo ensinamento é responder umas perguntas que podem ser copiadas do livro de Urântia. Critério de eu estar aqui falando com vocês agora, daqui a pouco, depois de três anos, nunca te vi mais gordo na vida, não sei como é que é o seu padrão de pensamento. Daqui a três anos, eu te convido ali para ir em um grupo, a gente poder conversar, para a gente poder trocar uma ideia, e ali você vai ser levantado como um instrutor do livro de Durantia? Assim? Eu que vou proclamar você como leitor do livro, como um instrutor, como um líder? Eu que vou! Não é uma coisa que tem que partir de você? É você que tem que, ter, tem que ter decisão. Não é uma instrução de um grupo de humanos que pode direcionar isso a você. Certo? Você que tem que ser ter essa, essa vontade oriunda do ajustador e do Espírito da Verdade. Simples assim. Próxima pergunta. Na escola de Jesus, tinha que seguir um padrão de ensinamento? Tinha. Será que tinha? Como já vimos antes, né? Não. Jesus... Não permitia, não tinha um padrão a seguir. Vamos lá. Nenhum esforço era feito para ensinarem de um modo uniforme. Não havia uma formulação padronizada, nem dogmatizada as doutrinas teológicas. Embora todos eles ensinassem a mesma verdade, cada apóstolo apresentava a sua própria interpretação pessoal do ensinamento do mestre. Mas, Leandro, nós podemos agora também pegar o livro de e interpretar como a gente quer é oba-oba, entendam, Jesus, ele não tinha nada padronizado, ele fazia com que as pessoas, os seus apóstolos pensassem, os apóstolos, por eles próprios, tinham dúvidas e iam lá, às vezes até em off, chamavam Jesus em off para conversar, mestre, isso aqui é assim, assim, assim, olha, você, como, Natanael, que eu diga, como você já teve uma visão um pouquinho diferente dos seus irmãos, vou te contar aqui um pouquinho mais, só que, não fala para os seus irmãos, não fala para os apóstolos, fica para você. E ó, plá, plá, plá, plá, plá, plá, plá, plá, plá, plá. Destrinchava um monte de coisa para Natanael, porque era o mais intrigante ali, os cara que tinha mais dúvida, mais sede de aprender. E aí acontecia que, às vezes, Natanael poderia ter uma interpretação de um determinado tema que Pedro não saberia, que André não saberia. Porque Natanael indagava mais Jesus, e Jesus percebia que Natanael tinha uma abertura maior para compreender coisas que os demais irmãos não poderiam compreender. Simples assim, mas no dia de hoje, lembrando, naquela época não tinha Espírito da Verdade, no dia de hoje, nós temos primeiro o livro de Urântia, Jesus Cristo já fez pronto, ó, agora sim, acredito eu, imagino Jesus pensando, né? olha a ousadia, meu Deus, imagino eu que vocês já estejam num padrão para compreender o que eu vou dizer a vocês, o que está aqui escrito, então está aqui, ó. é só ler, Tá aqui, tá escrito. Não precisa interpretar, tá escrito. A única coisa que você precisa saber é interpretar texto. Tem aí pelo menos o um segundo grau completo? Pelo menos para interpretar texto, que no Brasil hoje tá difícil a educação, né? Pessoal hoje com educação no Brasil para português tá horrível. Mas tem pelo menos o segundo grau para interpretar texto, porque é só isso. Leia, interprete. Eu vou chegar do outro lado da rua. Qual a interpretação disso? Que eu vou chegar do outro lado da rua, não tem subjeção na coisa. Simples assim. Então, vamos para a próxima pergunta. E na escola Urântia, temos que seguir um padrão de ensinamento? Sim, pois diferente da época de Jesus, hoje temos todo o ensinamento do mestre padronizado no livro de Urântia. Nesse ponto, a escola, escola Urântia acertou. Eles estão criando ali uma apostila ao qual o professor tem que seguir aquela apostila. Quem criou essa apostila pode ter sido um, uma pessoa que não tenha tido uma boa índole, se for no caso do diretor da Escola Urântia, ou pode ter sido um outro irmão, que seja uma bênção para o movimento, não sei exatamente quem que criou essas apostilas, mas aonde eu vejo, está dentro do livro de Urântia, tirando a parte de opinião pessoal, as partes conclusivas, as partes dissertativas, tirando essas partes tá tudo dentro do livro de Urântia. Então, não precisamos mais se preocupar, porque temos a orientação do Espírito da Verdade, que antes não tinha. E nem precisava apostos, né? porque os apóstolos são sendo orientados por Jesus, pessoalmente. Hoje, é só seguir a cartilha. Está tudo ali. Tudo. E a parte administrativa pode se encontrar alguns detalhes a mais direto do mandado de publicação que foi enviado por o nosso Zadek, que é o príncipe planetário regente no momento. Beleza? Próxima pergunta. O ensinamento dos evangelistas, alunos, foi o mesmo que o dos 12 apóstolos, os professores? Como vocês também ouviram um pouco antes. Não, não foi. O texto do livro diz é o seguinte a escola de evangelistas não teve tudo, não teve tudo em comum, e no mesmo grau que os doze tiveram. Ninguém na escola, os evangelistas, os 70 evangelistas que foram ali levantados por Jesus, nenhum deles tiveram o mesmo ensinamento que os apóstolos. Ou seja, para ser um instrutor, para ser um líder, tem que passar por uma labuta pesada. E não é no estado de dedo três aninhos, não. Nós temos irmãos aí que hoje dão aula no livro de Durante, que tem aí 10, 15, 20 anos de leitura, de dar, tapa na, de dar a cara a tapa pelo livro de Durante na estrada. Não é? Três aninhos lendo ali trechos do livro de Durante, fazendo umas perguntinhas e, ó, só instrutor. Não é assim que funcionam as coisas? Será que a Tati já queria assim? Eva quis assim? Olha no que deu arregaçou geral, vocês querem sujar a mãozinha de vocês também? Será que a pressa de ser alguém comove tanto o coração dessas pessoas que tem que acontecer no seu tempo? A escola urântia é muito boa para introduzir pessoas ao livro de urântia. Não para criar liderança. Eu vou morrer batendo nessa tecla. Vamos continuar. O ensinamento dos líderes e instrutores da Escola Urântia será o mesmo dos professores? Como eu estou dizendo aqui agora, né? Esses alunos que são oriundos da Escola Urântia, que mal sabemos quem são todos, né? porque nós, nós temos mais de 40 pessoas inscritas no curso. Legal. Quem são? Onde vivem? O que seguem? Qual a ideologia deles? É ideologia política. Falar de política, meu irmão. O livro de Urântia tem... Páginas e páginas, instruções e instruções falando sobre política. Norson quase não mandou o livro de Urantia por causa de política. A política vive em torno da gente. Então não sejam tapados. A ideologia política é significativa para a nossa vida, sim. Então, temos que saber quem são essas pessoas. Porque se não soubermos quem são essas pessoas, como é que nós vamos dar um título de instrutor ou liderança? Deixa a coisa acontecer anuncie a escola urântia como uma introdução ao livro de urântia uma instrução para não ler o livro de urântia sozinho porque aqueles que hoje se voluntariam para serem professores iniciais da escola urântia já passaram anos lendo e debatendo o livro de urântia seja em grupos presenciais ou online ou encontros de leitores do livro de urântia Entenderam? Esses são os instrutores que hoje podem dar aula para poder introduzir as pessoas ao livro de Urântia. Até o próprio diretor também da Escola Urântia pode também. Porque ele pode ser o que for, mas na hora de falar sobre o livro de Urântia ali, oficialmente, ele não é maluco ao ponto de falar besteira, não. Ele fala em off. Ele vai ali na, na surdinazinha ali em off, no privado, e fala as besteirinhas dele. Pode falar, irmão. Pode falar. Tudo chega a mim. Todos que você fala, o pessoal vem e me entrega Para poder ter um contraponto da sua ideia Porque o povo já te conhece já, já Sente o seu cheirinho, já sabe como é que você funciona Entendeu? Até porque nos próprios grupos ali você escreve seus textinhos e logo em seguida apaga no, Porque eu não sei, né? Porque eu não sei, a pessoa escreve um texto e depois apaga Seja no grupo do WhatsApp Facebook, é o relato que me chega E que eu comprovo também, né? Porque eu também tenho meus contatos De estar aí olhando você não é porque você me bloqueou meus perfis que eu não vou te ficar de olho em você. Que você é uma pessoa que eu quero que volte a ser quem era, mas se não quiser voltar, irmão, vaza. Vamos continuar. Agora é a parte que é o pulo do gato. É o que todo mundo vem falar comigo agora. Você é um intolerante. É a palavra que virou modinha no movimento durante. Hoje, intolerante. Se eu sou intolerante. O maior dos intolerantes que tem no livro de Urântia é o próprio Jesus Cristo, minha gente. É, Eu não sou intolerante no meu grupo, por exemplo, quando eu seleciono quem vai entrar. Sabe por quê? Vamos ver aqui. A Pergunta 5. A tolerância era total e todos eram aceitos como alunos na escola de Jesus? Hein? Eu pergunto a vocês. Será que... Todo mundo que chegava na escola de Jesus, eu quero ser um evangelista. Opa, venha, entra, senta aqui, toma um café. Ô, Paulo, ô, Paulo não, tadinho. Paulo não estava nessa época. Ô, Pedro, ô, André, vem que instrui esse rapaz aqui que ele quer ser evangelista. Era assim? Vamos ver o que o livro de Nota Fala? Pedro, Tiago e André formavam o comitê indicado por Jesus para admitir os candidatos à escola dos evangelistas. Ué! Que Jesuszinho intolerante. Não deixava todo mundo que queria estudar ser evangelista. Ai, ai, ai. Como é que você vem me usar esse texto para justificar a escola urântia? Primeiro que não tem nem critério. A pessoa se inscreve e acabou, está na escola. E depois de alguns anos ali, a pessoa, ah, eu quero ser instrutor. Já passei em todas as provas, copiei, colei. Tenho uma memória boa para mais uma informação, por mais que eu tenha um mau caráter... Posso ser líder? Posso ser instrutor? Ah, deixa eu ver aqui. Você é, tirou 10 em todas as provas. Você participou de todas as aulas. Você sabe, ler o livro, já leu o livro o diante todo. Legal, você é um instrutor, parabéns, toma aqui o seu diploma. Você é um líder, toma aqui o seu, seu diploma. É assim? Agora vamos ver como é que é na escola orante. A tolerância é total e todos são aceitos na escola orante? Sim. Sim. Desde o início, a ideia que é vendida pela Escola Urântia, me desmintam se eu estiver mentindo, porque eu assisti a aula inaugural, eu li todos os textos e também escutei o vídeo da, da aula 1.1, que foi a primeira aula de fato da Escola Urântia, ao qual foi anunciado. A Escola Urântia tem o objetivo de criar instrutores e líderes no, livro, no movimento Urântia. Não tem como. Errado. Por quê? Vamos lá. Desde o início, a ideia que é vendida pela Escola Urântia é que é uma escola para formar líderes e instrutores. Nunca será. Impossível. E se levarem isso adiante, estarão trabalhando com o mesmo objetivo que será para a patate. Será que vocês, leitores aí, com um pouquinho mais de experiência, não conseguem entender isso? Será que eu sou o único abestado que fica aqui enchendo o saco? É isso mesmo? Será que cada planeta, tem, cada planeta tem que ser separado uma pessoa para poder ser crucificado virtualmente falando? Ou até mesmo pessoalmente? Para poder mostrar a vocês a realidade porque vocês não têm culhão, coragem, me perdoem os termos, coragem para poder chegar e mandar a real? Será que só eu que observo que isso está indo rápido demais? Muitos observam também, só que o pessoal vai. E, e se omite, não, não, não, não, eu não quero participar, não, não, não, não, eu não quero me meter, deixa acontecer. Não pode deixar acontecer não, gente. Vocês têm que falar. Se não quiserem fazer vídeo, não quiserem colocar post, não quiserem contrariar, falem pro, pro, sei lá, bota no comentário ali, ou sei lá, faça um perfil fake, mas falem. Do que vai adiantar vocês em off? Meu irmãozinho, eu acho que isso tá errado, eu não vou participar com você. O irmãozinho fala falar assim, ó que se dane você, eu vou participar, ninguém me manda, ninguém me tira, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Né? porque isso acontece, não acontece nada. E aí o movimento vai se contaminando cada vez mais com pessoas que têm transtornos mentais, acreditam em ideologias satânicas, diga-se de passagem, caligastianas, correto? Ideologias que foram oriundas desse tipo de pessoa, desse tipo de caráter, e ainda assim você vem e fica por isso mesmo. Ai, Leandro, você está muito intolerante. Vou repetir aqui, mais uma vez. Escola Urântia é uma excelente ideia para levar as pessoas a ter uma certa intimidade com o livro de Urântia. Vendam isso. Vendam essa ideia que eu, ó, fico na minha. Essa Escola Urântia não pode ser vendida, repito, essa Escola Urântia não pode ser vendida como um canal para criar instrutores e liderança. Esse é o trabalho do ajustador e do Espírito da Verdade. Simples assim, gente. Simples assim. Se essa escola começar a dar títulos para leitores, qual será a diferença dela para as religiões planetárias? É só trocar o nome de pastores para líderes e de obreiros para instrutores. E espero que, depois dessa explicação, tanto leitores novos como os leitores antigos entendam que essa escolorante que foi originada da mente de pessoas que possuem um desejo árduo de cooptar seguidores para no futuro obter poder sobre a associação, e eu posso provar o que eu tô falando, Entendam que essa Escola Urântia, da forma como está, no máximo servirá para introduzir novos leitores ao livro de Urântia ou incentivar a criação de novos grupos de estudos, conforme a orientação de Norson Melchizedek, o atual príncipe regente de Urântia. Insistir nessa falácia é ser cúmplice da falha generalizada por conta da pressa em propagar o livro de Urante. E até em grupos de estudos, seja ele online ou presencial, deveria ter critérios de seleção, como Jesus fez na escola de Betesda. Um grande exemplo é o grupo de estudos que criei online, que muitos criticam ser intolerantes, mas que nunca tivemos um conflito de ego ou então de desavenças pessoais necessárias. Salvo algumas exceções ali de pessoas que se infiltraram, mas isso aí é outra coisa que já foi limado de lá. Nesse grupo de estudos, todos que solicitam entrar passam por uma criteriosa entrevista, onde eu avalio o caráter moral e ético da pessoa. Diferente de outros grupos, onde qualquer um entra, sendo aí um terreno fértil para ser propagada a ideologia moral, ética, social e política nefasta, oriunda da rebelião de Lúcifer. E aquele irmão ou irmã que quiser participar do nosso grupo de estudos, basta deixar o seu e-mail aqui nos comentários que eu entrarei em contato com vocês. Lembrando também que em breve vou continuar a sequência da leitura do livro de Urântia que eu faço aqui com comentários pessoais, mas pode ser que demore um pouco ainda, então você se inscreve no canal, que você receberá a notificação de vídeos novos, quando eu lançar os vídeos. E também estou com um projeto novo, um projeto para propagar o livro de Durante de uma maneira diferente. Um novo canal chamado Máquina da História. Até por isso mesmo que eu estou aqui barbudão, né? Porque eu estou interpretando o personagem jazão dos livros de Operação Cabral de Troia. Quem conhece aí sabe do que eu estou falando. Quem quiser acompanhar esse projeto também, se inscreva no canal Máquina da História pelo link que está aqui na descrição, ok? Fiquem com o pai e até o próximo vídeo.